Thank you. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao terceiro e último dia da quinta Jornada Integrada do Meio Ambiente do IFA, que traz neste ano de 2021 o um tema pautado no meio ambiente e na sustentabilidade. Vamos juntos assegurar os padrões de produção e de consumo sustentável. O evento ele acontece de forma online, diferentemente das versões anteriores, é, devido ao também para lembrar né, que podemos contribuir com o meio ambiente, mesmo diante de um período pandêmico, que é o que a gente vive hoje. É, pois continuamos né, a consumir e, consequentemente, a gerar resíduos. Então, como você pode colaborar com o mundo? Com, com a natureza e com as pessoas que, que te acompanham? Né? Então, primeiro, o primeiro passo é acompanhar aqui na página do Facebook, arroba.com.br a nossa quinta jornada integrada do meio ambiente e hoje, como os outros dias, tanto será no período matutino quanto vespertino e teremos juntos também é, aprendendo sobre a temática. Bom, é, não perca nosso evento porque ele visa disseminar o conhecimento sobre a conservação ambiental por meio do 12º ODS, que trata do consumo e produção sustentável, além de fornecer para você, nosso ouvinte, que foi inscrito no nosso evento, um certificado. Lembrando que este é um evento acadêmico, alusivo ao meio ambiente e conta com a participação de convidados é, com experiência na temática, que entre eles tivemos no dia 2, que foi o primeiro dia do evento, a Eduardo Siqueira, que é representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Tucuruí, a Magda Gomes, que é diretora da empresa Grupo da Família, que foi ontem, e também do Bruno Guimarães, que é diretor da SAAE de Pirapora, em Minas Gerais. E hoje não é diferente, nós vamos ter a Magda, a engenheira Daiane, desculpa, a engenheira Daiane Santos, que é fundadora do Portal Bufo Verde, e à tarde também teremos o Hugo Lopes, que é representante da MEIA Engenharia e Consultoria Ambiental. Bom, o é, dia 17 de maio foi o Dia Internacional da Reciclagem, e dia 3 de junho foi o dia nacional da educação ambiental. E hoje, dia 5 de junho, é o dia nacional da reciclagem e o dia mundial do meio ambiente. E também hoje contará com o lançamento do programa Década pela restauração dos ecossistemas. E também, infelizmente, é o último dia da nossa quinta jornada de meio ambiente. Então, podemos observar que junho ele é um mês muito festivo para a comunidade, que busca né, harmonia com, com a natureza e com o próximo. Então, assim, ao alinhar a quinta jornada aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os ODS, especialmente ao número 12, que trata do consumo e produção sustentáveis, atualizar o conhecimento a respeito da temática abordada e também promover um estilo saudável e sustentável. Até porque é, estamos iniciando a década da restauração das Nações Unidas, né, dos ecossistemas, e somos a geração que irá harmonizar esse relacionamento homem natureza então começamos com a mudança né em nossos padrões de consumo e de produção então compartilhe essa live use a hashtag vegima hashtag fpa e hashtag dia do meio ambiente né convide mais pessoas para estarmos iniciamos essa, essa década da restauração tá então agora que eu já apresentei o nosso evento eu queria me apresentar meu nome é Lucélia Silva, eu sou graduada em Tecnologia e Saneamento Ambiental pelo IFPA Campos do Também sou docente do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental também pelo IFPA Campos do E atualmente eu sou membro do, do grupo de pesquisa de Processos Construtivos, Saneamento e Meio Ambiente Construído. E também sou voluntária no Meninas na Ciência com o um projeto de pesquisa utilização de garrafas lognex processados como agregado na produção de concretos estruturais e não estruturais. Bom, agora que eu já me apresentei, nós vamos para a primeira atração de hoje, que é o Minuto Ambiental. O Minuto Ambiental ele vai ser um vídeo que é resultado do trabalho desenvolvido pelos alunos do IFPA sobre a orientação da professora Luísa Lopes, que está inspirado nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Você conhece a gestão ambiental do IFPA? Não conhece? Então que tal conhecê-la um pouco? A gestão do IFPA é composta por diversos planos e políticas que contribuem para o cumprimento das metas e objetivos da instituição. Estes são: Plano de Desenvolvimento Sustentável é (PDS), Política Institucional de Meio Ambiente (PIM), Plano Institucional de Ações Ambientais (PIA) e, por fim, Plano de Logística Sustentável. A gestão ambiental do IFPA é composta por planos e políticas que prezam pela sustentabilidade e colaboração tanto dos seus servidores quanto dos alunos da instituição. Um bom exemplo é o PIMA, que é o Plano Institucional de Meio Ambiente. É ele que apresenta o desenvolvimento sustentável como um de seus princípios e norteia as ações do IFPA, e você sabe como o IFPA faz para exercer o que está na sua gestão. O IFPA sempre opta por ações que contribuam para a melhora de qualidade de vida tanto no ambiente de trabalho quanto na sociedade como um todo, e essas ações incentivam as boas práticas de conscientização e capacitação sobre o consumo consciente, ensinando sua importância. A PUS do IFPA também prevê metas, como a deixada do uso de copos descartáveis e o incentivo para que os alunos tragam suas próprias garrafas. E o Plano de Logística Sustentável é o qual prevê a racionalização do uso da água e de energia do IFPA. O IFPA também promove eventos como o GIMA, que é a Jornada Integrada de Meio Ambiente, que tem o objetivo de divulgação e conscientização de temas atuais relacionados ao meio ambiente. A instituição também contribui para os 17 Objetivos de Sustentabilidade da ONU. Isso porque a gestão do IFPA é voltada para o consumo e conscientização sobre recursos naturais e o meio ambiente, tá? o que condiz com o 12 objetivo da ODS que fala sobre consumo responsável e produção. Prontinho, agora você já sabe um pouco sobre a gestão ambiental do IFPA Campus Tucuruí. bem legal o vídeo, né? Trabalho lindo, parabéns aos envolvidos. Bom, agora, lembrando que durante a palestra que a gente vai ler agora, vai ser disponibilizada a lista de frequência e fiquem à vontade também para fazer as perguntas direcionadas à nossa palestrante, que vai ser um momento diferente, né? Nos, nos, nos dias anteriores, vocês iriam fazer as perguntas no final da palestra, e, ela, e achamos melhor, então, agora ter uma interação maior. Então, durante a palestra dela, você pode estar mandando as perguntas que ela já vai estar respondendo durante a palestra. Tá? Então, agora vamos dar início né, à nossa palestra desta manhã, que é denominada Educação Ambiental por Mídias Sociais, que será ministrada pela engenheira Daiane Santana. Ela que é graduada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Tocantins e pós-graduada em Gestão de Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Alagoas e também pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Faculdade Machado de Assis. Seja bem-vinda, Daiane. Olá. Olá, bom dia, pessoal. Primeiro, muito obrigada, Lucélia, e também a todo mundo que me convidou para esse momento. Um agradecimento especial para a Ieda, que já a conheço já há muito tempo, já desde a época da faculdade na Federal do Tocantins, e para mim é uma honra estar aqui, porque eu já escuto ela falar sobre, é, sobre essa interação que ela tem com os alunos dela, do, da IFPA e com o site do Vivo Verde, já tem um tempo já, e eu confesso que eu estou ansiosa né, para falar um pouquinho sobre o projeto, mas eu fico feliz de estar podendo contribuir um pouquinho mais né, sobre mídias sociais e meio ambiente aqui na, na, na internet. Eu, eu costumo falar que quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? Quando eu comecei a falar sobre meio ambiente na internet era tudo mato, mas eu vou falar um pouquinho disso aqui durante a apresentação, tá bom? Pode ficar à vontade, é ah, isso. E só abrir a apresentação aqui para mim, que aí eu a gente já começa. É isso aí. Então, como eu falo, né, agora é a hora do show, agora é a hora do momento de falar um pouquinho sobre esse projeto que eu carrego já ele já há 13 anos já. E então, por isso que eu falei, já de quando eu cheguei aqui já era tudo mato mesmo. É, já tem um tempo que eu venho falando sobre meio ambiente na internet, e é uma satisfação, afinal de contas, como é, falei aqui, o Vivo Verde ele, ele nasceu de uma ânsia de querer falar sobre meio ambiente na internet, isso lá em 2008 a gente nem é, sabia como é que falava sobre isso ainda, né? Então, pode ir passando aqui a apresentação. Então, um pouquinho aí de quem que eu sou. A Lucélia falou, né? sou engenheira ambiental, formada pela Universidade Federal do Tocantins, tenho pós-graduação também em gestão de recursos hídricos e também em engenharia de segurança do trabalho, que é atualmente a área em que eu atuo, hoje eu trabalho nessa área em uma mineradora aqui no interior do, do, de Goiás. É, e estou morando agora em Mara Rosa, tô, é, no, em Goiás, mas é, já tenho aí uma, uma jornada aí de quem que é essa Daiane, já tem um tempo, né morei no Tocantins durante 15 anos, retornei aqui para o Goiás em 2019, quando é, as oportunidades no Tocantins começaram a ficar um pouco escassas, aí vim aqui para o para o Goiás, é, atrás de novas conquistas, né? Porém, o Vivo Verde continuou é, ao meu lado, tanto que no ano passado eu tive muito mais tempo, até porque me propus aí para casa cuidar, ficar com os meus pais durante o ano de 2019, então eu tive muito mais tempo em organizar, em trabalhar com o site de uma forma muito mais profissional. Eu acho que essa conversa que eu vou ter com vocês agora, eu falo conversa, por isso que eu falei que pode deixar as perguntas em aberto, é porque para mim isso é interessante, porque eu gosto de ficar conversando, e de e que vocês quiserem ir perguntando durante a minha fala aqui, podem ficar à vontade, que eu prefiro que seja assim. É, querendo ou não, é uma apresentação, mas também é uma conversa também sobre toda essa trajetória. O que eu vou mostrar para vocês aqui, de fato, é uma trajetória, com certeza, porque 13 anos não é todo dia que a gente está... É, aliás, 13 anos é uma longa jornada aí pela frente. Então, acho que deu para entender um pouquinho de quem sou eu, né? É, tenho 36 anos, estou residindo aqui em, em Goiás, e vamos para frente. Como é que tudo, tudo isso começou, né? De onde é que eu criei essa ideia de falar sobre minha ambiente na internet? Como eu falei, lá em 2008 não existia quase nada. O pessoal tava. Já existiam, a... já existia a conversa de blogs. Eu lembro até hoje quando eu vi a primeira vez é no Fantástico o pessoal falando sobre blog, né? Mas era aquela coisa: blog é uma questão pessoal onde você vai falar sobre a sua vida pessoal. Era um diário eletrônico, né? Só que nesse mesmo período, o pessoal começou a falar sobre nichos que a gente fala. Então, é, meio ambiente, é, automobilismo, culinária, tinham vários nichos, né? Só que lá naquela época, ainda era difícil você encontrar. Tinha alguns que faziam muito sucesso, é, que falavam sobre variedades, sobre coisas engraçadas... Porém, meio ambiente ainda eram muito poucos, muito poucos mesmo. Assim, nessa época, para eu falar assim, qual que era a minha referência nessa época, eu não consigo, assim, aliás, consigo sim. Tinha o pessoal que falava, da, falava sobre meio ambiente do é, coroa vermelha, coisa assim, não vou lembrar agora, mas era ó, muito poucos, muito poucos mesmo. E agora eu falo, naquela época tinham muitas pessoas que eram posers, né? Não, não tinha aquela falar sobre meio ambiente. Eram pessoas que postavam fotos na internet, tinha fotolog, blogspot, né? E aí sim, só que não existia aquela interação de falar sobre o que que é meio ambiente? Qual é a diferença de meio ambiente, e ecossistema? Qual que é a interação de o, o, o que que é, é a interação do homem com o meio ambiente? o que é de fato reciclagem, o que são as fases da lua em relação ao nível do mar, nada, ninguém falava nada sobre isso. Mas aí eu decidi falar, nessa época eu estava finalizando a minha, minha é, monografia e eu já gostava demais dessa, dessa área de internet e tudo mais, para mim era muito bom estar trabalhando, é, é, é, interagindo na internet, isso para mim era muito legal, e aí eu falei, ah, vou começar a escrever sobre coisas que eu acho interessante e tal. Nessa mesma época, veio o programa Survival para o Tocantins, e aí o pessoal começou a falar sobre os impactos ambientais que tinha o programa e para o Jalapão e tal. Aí eu falei assim, bom, já sei identificar o que é impacto ambiental positivo impacto ambiental negativo. Já sei o que que um programa desse pode causar vindo para uma área onde é, o turismo nunca foi, nunca não. Hoje em dia ele está bem mais estruturado, mas naquela época ele não era tão estruturado. Os órgãos ambientais não faziam tanta parte como faz hoje e tal. Beleza, fui, fiz um texto, peguei algumas referências de alguns outros lugares também, fiz o texto e foi um sucesso assim. Graças a Deus foi um sucesso. Algumas televisões lá da, de Tocantins entraram em contato para fazer uma entrevista para eu falar sobre essa, essa interação do, dos impactos ambientais. E foi aí que o pessoal começou a me, a me conhecer no Tocantins. Só que isso aí foi expandindo também. né outro, é, Chegou um momento já ali em 2008 que mais gente de outros estados me conhecia muito mais do que o próprio Tocantinense me conhecia. E aí foi a época que o pessoal do Reclame Aqui, que é um site muito conhecido hoje em dia, né que hoje ele é, ele é até da Editora Abril, eu acho que ainda é. E eles... É, foi até o Eduardo, que foi o primeiro proprietário, foi quem criou, né entrou em contato comigo e falou Daiane, eu vi que você está querendo ir para Campus Party, que é o... Putz, para mim, é o maior evento sobre é, mídias sociais internet do Brasil, assim, né? E aí, ele falou assim, você quer ir? Eu falei assim, bom, quero muito ir. Eu tava até fazendo vaquinha nessa época para tentar ir. Eu lembro que ganhei 300 reais. E aí, ele falou, não, eu patrocino tua ida, só que quando você chegar lá, você tem que falar que você tá lá por conta do Reclame Aqui. Eu falei assim, beleza, ótimo. Tanto que eu falo até hoje, né? E eu falei assim, ótimo, pra, pra, foi a primeira, o start, assim, que eu falei assim, nossa, as coisas estão acontecendo. Isso foi em 2010 já, né? Então, eu já tinha caminhado aí uns dois anos já com o site, é, muita gente já me conhecia, foi, era engraçado que eu andava na Campus Party e as pessoas já começavam a perguntar, nossa, você é daí ele do Vivo Verde? E para mim isso era uma coisa, assim, surreal, porque eram pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, então, assim era estranho, e outra, meio ambiente, não estou falando sobre uma questão vari, é, de variada, como é, uma coisa de diversão, como Marvel da vida, algo assim, né? Que todo mundo conhece, o mundo inteiro conhece, né? Meio ambiente é, é, é um assunto bem mais delicado, nem todo mundo, a gente não pode ser hipócrita em achar que todo mundo está interessado por meio ambiente. Não, nem todo mundo está interessado por meio ambiente. Então, assim, para mim foi, foi um boom nessa, nessa época. E aí, Campus Party, para mim, tanto que depois eu fui nos seis eventos da Campus Party, sempre ia, né? Alguns também patrocinados, outros patrocinados por mim mesmo, óbvio, mas assim... É, o, o, a trajetória do Vivo Verde foi, foi bem por aí, né? Foi a vontade de, de querer falar sobre o meio ambiente num lugar onde ninguém falava. Vamos lá. Uh, o Vivo Verde, ele, ele, em toda essa trajetória desses 13 anos, ele teve é, vários projetos, né? Vários. E, assim, existem aqueles que deram super certo, tem aqueles que eu fiz porque eu achava que era interessante, né? Então eu vou falar um pouco de cada um. A revista Vivo Verde, a Revista VV, ela foi uma revista online, né? Não, não, não existia papel nem nada, então ela era uma, uma revista digital, onde ela saía, ela tinha uma tiragem de, é, periódica, né? De uma, uma edição a cada semestre. E eu consegui fazer cinco edições dela, né? Tudo gratuito, todo mundo que participava da revista Vivo Verde era voluntários, então eu, eu sempre tive muita sorte em trazer pessoas que estavam interessadas sobre meio ambiente para falar um pouco mais sobre meio ambiente na internet também. Então, é, várias pessoas, vários jornalistas que queriam é, trabalhar um pouco mais sobre até a forma de escrever, sobre as ações. Sobre, sobre estar né, é, trabalhando com jornalismo mesmo na internet, vinham e procuravam para conversar um pouco mais, né, para trabalhar um pouco mais e aprender um pouco mais. Nessa época, nós éramos, nós éramos 20 pessoas, uma média de 20 pessoas, é, de vários estados do país, onde falávamos sobre tudo, sobre meio ambiente. Então, eram várias pautas. É, eu juntava essa galera pra, é, uma, no início da semana para a gente organizar todas as pautas, usava até uma, uma ferramenta do Google, que nem, acho que ela nem está mais é, sendo utilizada pelo próprio Google, mas a gente conseguiu uma ferramenta do Google onde todo mundo poderia contribuir, então, as pautas, eu, eu classificava as pautas e todo mundo ia é, preenchendo com as matérias e com fotos, com texto, com, com é, texto inicial, e é engraçado que todos os projetos que eu comecei a falar, fazer com o Vivo Verde, eu nunca mexi com nada disso. Eu peitava mesmo as caras, até hoje, né? Eu peito as caras e estudo para ver como é que é, converso com gente da área e, de uma forma ou de outra, sai, realmente sai. É, o Coletivo Spalem, na, na época em que eu comecei a viajar, né por conta do Vivo Verde, é, é, para algumas conferências, para alguns eventos, para conhecer fábricas e tal, empresas e ações ambientais, é, tinha sempre um grupo que andava comigo, principalmente o pessoal do Viva Positivamente da Coca-Cola. E aí a gente se reuniu para fazer umas lives, naquela época a live era... era era conhecido? Era, né? Mas nem não é tão difundido como é hoje. Né? Hoje você fala em live, o senhora está até cansado de tanta live. Mas nessa época a gente se reunia para falar sobre meio ambiente, nós éramos quatro é, blogueiros e, e a gente falava sobre assuntos variados também. Era bem legal, era bem, cada um jogava ali tua, a sua, é, sua ação, sua, o que estava que achando meio ambiente sempre teve assuntos polêmicos toda a época, né, é, agora, né, a gente tem aí questões políticas sobre meio ambiente, questão do, do, do próprio é, ministro do meio ambiente, né, que é, um, é uma incógnita, é bem complicado, mas é, os últimos eventos aí, a própria política nacional de, do saneamento básico, né, que, então sempre tem uma pauta aqui do meio ambiente, para a gente falar, e aí a gente colocava essas pautas para cada um é, falar um pouco mais sobre essas pautas. Até quando vai ficar assim, é, foi, foi uma ação que eu fiz em uma área bem é, restrita lá em Palmas, eu ia de bicicleta, eu trabalhava no Naturatins, no órgão ambiental do estado, na área de outorgas, que é é o uso da água né disponibilidade de uso da água no estado e aí todo dia eu passava de bicicleta no do lado de um lixão aí eu comecei a pensar pô tem lixão para caramba em todo o Brasil né então eu comecei a fiz uma página no Facebook onde algumas pessoas iam mandando a, eu comecei a mandar todo dia foto desse mesmo lixão e marcava a Prefeitura de Palmas, todo dia fazia a mesma coisa, todo dia estava lá eu postando foto lá e marcando a Prefeitura de Palmas, até que eu acho que chegou o um momento que eles se cansaram, né e aí eu comecei a trazer também essa realidade do Brasil também para outros lugares, de outros lugares também, porque o lixão mesmo que a gente tem aí, né fez agora até né, 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente sabe que isso não é uma realidade do, do Brasil, né? Até mesmo aqui na cidade onde eu moro, que é Mara Rosa, é, Goiás, não tem ainda um aterro sanitário, né? Então, isso aí é, é uma realidade que o Brasil tem. E aí, o até quando vai ficar assim é justamente isso, né? Até quando vai ficar assim com esse monte de lixão, é, dentro de cidade, né? Porque aí a gente não pode também culpar só o poder público, não. A gente tem que é, a gente tem que lembrar também que quem coloca aquele montão de lixo no meio da cidade é justamente as pessoas que tanto pedem por limpeza nas cidades, por respeito ao meio ambiente e tudo mais. Então, assim, é bem complicado e delicado essa, essa ação, mas é algo que a gente tem, nós como cidadãos, tem, a gente tem que ficar ligado em relação a isso o que vi do meio foi um projeto que eu fiz com idosos porque eu acho que eu acho que o idoso é um negócio assim para a gente pegar assim e apertar mesmo porque e a gente esquece disso porque eles têm muito conhecimento e às vezes a gente esquece um pouco do conhecimento do idoso né quem quem nunca parou para conversar com o um idoso e falar assim Fica horas dele contando as histórias dele. E o idoso ele precisa disso, de pessoas que queiram escutar eles. Porque, porque não, não dependendo da, da, da velhice, pode ser uma velhice muito sozinha. Né? Eu fui convidada pela UMA, que é a Universidade da Maturidade lá do Tocantins, para dar uma palestra sobre percepção ambiental e a percepção ambiental é muito isso, é você perceber o que é meio ambiente na sua vida, onde você está, e nessa conversa, eu comecei a gravar umas conversas com esses idosos, do que era é a percepção deles, né, do tipo, quando eles eram crianças, eles tomavam banho em córregos, e hoje esses córregos já não existem mais, né, e assim, cada um teve uma contribuição diferenciada sobre essa percepção ambiental. Então, o que vi do meio é isso, é conversar com idosos e deixar eles conversarem, falarem sobre as percepções dele de, de, da mudança do meio ambiente. Porque quando a gente fala de mudança climática, a gente acha que ela vai acontecer lá na frente. E, na verdade, não, ela está acontecendo o tempo todo. E os idosos, nada melhor do que os idosos para lembrar isso para a gente. Tendo esse Rock Festival, foi um evento que a gente fez para um festival de rock, onde cada pessoa que ia ao festival, eu me propus a plantar uma árvore. É, nós plantamos duas mil árvores é, no entorno de Palmas, próximo à área para córregos, né um córrego Ribeirão Sul, Ta que é próximo a Palmas, é, com o um projeto, junto com a comunidade, foi um projeto bem estruturadinho, tinha também é, parceria também da ONG Dara, também foi interessante, eu tenho muito, muito, muito, muito orgulho de falar que duas mil árvores foram plantadas é, no entorno de Palmas. E também, isso aconteceu em 2012, e também as palestras junto com a rede municipal de ensino, que eu sempre me propus a ter esses momentos de conversa é, com os adolescentes, crianças. Já dei palestras sobre é, saneamento, é, saneamento, sobre é, reciclagem, sobre plantas, plantas, não, sobre o dia da árvore. E o dia da árvore foi muito especial para mim, porque... A gente pegou a, a galerinha ali ó, de, de mater, maternal, não, né? De pré, que eles tinham seis, seis, cinco, seis, sete anos, sabe? Foi assim, muito bonitinho, isso, ajudando eles a plantar, mostrando a importância das árvores. Isso, para mim, enche, encheu o meu coração de, de alegria nessa época, porque até um pouco medo, porque eu tinha muita facilidade de falar sobre é, meio ambiente com adolescente, mas com, com gente que era diferente. Samara Moraes, você se considera uma ativista do meio ambiente? Olha, é aquela questão. Antes de mais nada, eu sou engenheira ambiental. Então, eu sempre deixei isso muito claro. É, o engenheiro ambiental, o que é o engenheiro ambiental? O engenheiro ambiental ele é simplesmente um profissional que ele estuda métodos e metodologias para melhorar processos, tanto industriais quanto... É, é, é, políticas públicas, ajudar nas políticas públicas também, e tal. A gente tem um foco muito voltado à profissão, né? E a, às atividades profissionais. O Vivo Verde, eu considero como um meio de levar educação ambiental para as pessoas, independente onde elas estão. Hoje em dia, a gente, com o celular, a informação chega na tua mão, né? E, e no rádio, no celular e de várias formas né então vivo verde é essa forma da gente chegar e falar de uma forma tranquila, fácil de fácil entendimento para as pessoas. Quando fala de ativismo ambiental, eu fico um pouco receosa porque é, às vezes a, a, a palavra ela pode é, é, chegar de uma forma um pouco complicada de uma forma um pouco agressiva. Eu, pelo menos, vejo desse jeito. Então, eu prefiro pensar que eu estou fazendo o meu papel aqui na, na internet para ajudar as pessoas a entender um pouco mais da importância do meio ambiente, sabe? Eu acho que o meu papel ele é muito mais de cidadã do que, de fato, de uma ativista, de fato, sabe? Eu acho. É, pelo menos, essa é a minha visão destes 13 anos aí de de Vivo Verde na internet, sabe? Obrigada, Samara, pela pergunta. Vamos para o próximo, acho que os projetos já foram. Ah, vamos embora, tem mais perguntas. Daiane, expor a realidade na época, na cidade que morava, não te trouxe represália? Com certeza foi a coisa certa, mas muitas vezes não é bem recebido pelos administradores públicos. Bom, eu não tenho problema nenhum com administrador público. Querendo ou não, ele também é um funcionário meu, seu, e o papel dele é realmente fazer isso. Se eu, enquanto cidadão não, não puder reclamar, para que, então, que a gente está fazendo o nosso papel de cidadão? E o, o importante é que as pessoas reclamem mesmo, porque o papel do, do, do poder público é justamente de ir lá e consertar isso daí, Aí eu te falo, né? Existe, existem essas do, esses dois viés. Existe a questão de que o problema não é só do poder público, o, nesse caso, né, do lixão. É, o, o, o problema também são das pessoas que estavam jogando lixo na rua também, que é do próprio cidadão. Então, assim, eu, enquanto cidadão queria que, que aquele lixão não não ficasse mais ali, né, porque eu passava todos os dias ali e a minha percepção era ruim, era muito ruim. E isso daí me era, é, não era legal, eu não achava isso legal, foi por isso aí que eu comecei a reclamar. Mas respondendo, eu não tive represária nenhuma, na verdade, é, fui atendida né? lá, depois acabou virando um, um, uma, uma, uma pequena praça, né? eles limparam tudo ali, fecharam a rua ali também, então, para mim, eu fico feliz de ter sido atendida. E eu acho que se mais pessoas reclamassem... Existem várias formas de reclamar. Tem o um, um Ministério Público, tem as redes sociais para a gente reclamar. Acabam sendo é, é, ativista de sofá? Pode até ser, mas não tem problema. Se você fizer isso todos os dias, todos os dias, chega um momento que cansa, né? E a gente é atendido. O importante é ser atendido. Eu acho. <risos> Daiane, qual dificuldade você sentiu no começo da sua trajetória e hoje? É, bom, é, maior, assim, é muito engraçado a gente pensar em dificuldade, porque agora eu estou tá de boas, né? É, mas, assim, eu acho que a dificuldade é, é, é persistir, sabe? Muita gente vai falar assim, eu mesma, eu tive reclamação de gente que eu achava que não podia reclamar, sabe? E isso na época, por conta de erro de português, sabe? umas coisas assim que você fala, ai, meu Deus do céu, para, gente. Mas mesmo assim, na hora você acha chato, mas depois você fala, é, realmente, muita gente está lendo e erro de português é chato, beleza. Aí é uma forma de eu, de eu olhar a situação e tentar melhorar isso daí. Mas, assim, é, eu acho que o maior problema é persistir, falar assim, não, eu gosto disso, eu acho que isso é importante... E vamos continuar. Porém, eu tive vários momentos em que eu tive que parar com o site, sabe? Tipo, agora mesmo ele está parado. Por quê? Porque eu tô em uma nova fase e eu respeito também todas as minhas fases. Eu tive câncer de tireoide e eu fiquei quase cinco a seis, sete meses sem ter ânimo para dar conta de retornar e continuar, sabe? isso eu mesma tive esse respeito por mim mesma, e eu acho que isso é importante até mesmo para a saúde mental, porque trabalhar na internet não é fácil, tá? Vamos seguir um pouquinho mais, e depois a gente volta nas perguntas, tudo bem? Ah, tá, só contando aí um pouco dos prêmios, eu tive alguns prêmios, desde 2009 eu tive alguns prêmios, né? Top 3, eu fui... Top 3, top 2, top 1, a minha trajetória foi bem assim... É, mesmo de escadinha para chegar até lá, dos melhores blogs de meio ambiente do Brasil. Melhor Twitter do Green Nation Fest, que é um projeto é, da Globo, da Rede Globo. Então, esse aí eu falei assim, nossa, agora eu, eu conquistei mesmo... O, é, agora eu sou global, mentira, não é assim, não. Mas eu fiquei super feliz nessa época de ter chegado a um Twitter tão é, representativo né, em 2012 e é o top 2 em 2013, e o último prêmio que eu, ganho, eu recebi foi o prêmio ABAP, que é de publicidade jornalística, foi em 2018, eu ainda residi em Palmas, e foi bem interessante. E é claro, né espero ganhar ainda vários prêmios ainda nessa jornada aí. <risos> Alguns números para vocês conhecerem o que é o Vivo vejo atualmente nós já tivemos é, de visualizações só no site isso sem contar redes sociais né mais de 1,3 milhão de acessos né isso aí é um, um número legal para para para para um site de meio ambiente que não tem tanta é, patro, não tem patrocinadores não tem nada então ele é pra, ele é um site totalmente independente <risos> É, o público ele é majoritariamente feminino e já os, é, os dispositivos, né, a maioria das pessoas acessam pelo computador, por incrível que pareça, eu super achava que acessavam bem mais por conta é, dos celulares, na verdade não é. é. A média de idade aí é... é entre a, a maioria a maior média né é entre 25 a 34 anos que são 25% então é uma é, é para você ter ideia né é um grupo de pessoas que já estão ali é, já estão se formando já, já entendem o que que é meio ambiente de fato e entende de fato o que que a importância do meio ambiente para a vida deles né? isso é importante até mesmo para eu entender qual que é a linguagem que eu devo utilizar dentro do meu site. É, e e a, a maior porcentagem, com certeza, é aqui do Brasil, que são 84% de pessoas que acessam o site, porém, Estados Unidos saiu com 8% e Portugal 3%. Tem gente de outros países me lendo também, isso é legal. A nossa audiência no Facebook é 12 mil, no Twitter 20.300 e no Instagram 2.2, né? 2.200 pessoas que, a, que, que seguem né? o Vivo Verde. Agora, eu trazer um pouquinho aí de conhecimento, né? Do, do que, que é o site mesmo. Pode ir. É, o, o, na verdade, o conhecimento de toda a trajetória que o site já passou. né? Como eu disse para vocês, eu tive aí um período aí de, de viagens, né? durante esses 13 anos de site, eu viajei bastante por conta de convites de empresas que queriam é, é, mostrar o que, que eles estavam fazendo, e aí eles me convidavam para eu ir lá ver realmente o que, é que eles estavam fazendo. Alguns foram viagens e outros não. Vou contar aí um pouquinho de alguns casos de sucesso que eu tive. O primeirinho mesmo foi o da Unilever que eles fizeram reality, porém não era um reality show, mas eles fizeram reality dentro da, da plataforma da Unilever, onde eu tinha que falar sobre o meu dia a dia como pessoa normal porém, das minhas atividades em meio ambiente. foi muito bom, porque, assim, nem eu entendia que a maioria das minhas ações que eu fazia do meu dia a dia, eles eram voltados para o meio ambiente. Então, eles colocavam lá. Ah, é... Eles faziam vários desafios que a gente tinha que fazer. Era eu e mais três blogueiros. E aí, a gente tinha, tipo, é, descartar... É, que forma que eu descartava o meu lixo, meu resíduo sólido? É, quanto tempo durava meu banho? Aí eu tinha que ir mostrando essas rotinas, foi bem, foi bem interessante, e a minha, a minha percepção foi bem legal nessa época. Que, eu, que às vezes a gente acha que a gente não faz nada sobre o ambiente, né? No nosso dia a dia. E eu também não posso ser hipócrita também de falar uma coisa na internet e vivenciar outra coisa também. E isso para mim foi, foi, foi um autoconhecimento muito bom. A Coca-Cola, como eu disse para vocês, eu sou, eu fui. É, embaixadora né, junto com uns 30 é, blogueiros no Brasil, é, eu falava sobre meio ambiente nessa época, nessa época eu era a única blogueira do norte, representando todo o norte da Coca-Cola. E aí é, eles é, a gente falava sobre meio ambiente na Coca-Cola e a Coca-Cola fazia vários eventos, chamava Vivo Positivamente. Eles faziam vários eventos, tanto em São Paulo, Rio, Maceió, em vários locais onde a, a empresa tem fábrica, e vários eventos também, onde a gente falava sobre alguns assuntos com especialistas também, geralmente era em São Paulo, onde a gente conversava com pessoas que estavam é, diretamente ligadas ao meio ambiente. A HP, eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica da HP em Dublin, na Irlanda, onde eles fizeram, é, onde todos os cartuchos que são produzidos pela HP e utilizados aqui no país, eles são encaminhados para HP na Irlanda. Então eles chamaram a gente para conhecer como é que era o processo aí de reciclagem desses cartuchos e como é que era, né? Esse projeto deles de pegar todos os cartuchos do mundo inteiro e concentrar tudo na HP lá da, da Irlanda, foi uma viagem excepcional. O Guaraná Andev, eu pude ir para Maués, no interiorzão lá do da, da Amazônia, foi a minha primeira viagem para a Amazônia, a única viagem para mim, eu sou super feliz disso. é por poder ter conhecido, a gente foi para Maués, que é onde fica a fábrica e também uma das fazendas né, da, da, que plantam é, o Guaraná. E lá eles têm um projeto bem bonitinho, porque todo o Guaraná que, é, que, é, que a gente toma né, aqui no Brasil, em todos onde ele tem, Guaraná Antártica, ele é plantado lá na fazenda, porém, existem também os ribeirinhos que também é, plantam e eles compram direto dos ribeirinhos também, para fomentar, né? A, a, a comunidade também. O Debrecht Porto Maravilha, fui conhecer o projeto Porto Maravilha no Rio de Janeiro. Social Good foi um evento. Olha os caras passando interior. É assim, gente. O Social Good é... foi um evento para falar só, só sobre coisas boas. Foi lá em Florianópolis, só sobre coisas boas e projetos bons, para a gente conhecer projetos bons, tanto vinculados ao meio ambiente também como projetos sociais. E a Fiat, eu tive uma parceria com a Fiat, conhecendo toda, é, os, alguns, né, é, montadoras e os processos de meio ambiente, processos ambientais dentro das empresas, dentro da, das fábricas montadoras de carros aqui no Brasil. Então, foi Fiat, na verdade, é FCA, né? É Ford, é Jeep, Ford, é, é a Fiat e Jeep, aliás. E aí foi bem legal, porque a gente pensa que não existe tantos projetos ambientais, na verdade, tem. É, a gente tem até que ficar bem ligado por greenwashing, que é a prática né, das empresas é, falarem sobre meio ambiente. Na verdade, não estão fazendo bosta nenhuma sobre é, o meio ambiente dentro das, da, da, da própria empresa, sabe? Fomentando realmente a, a empresa. Fica vinculado à mídia, porém, dentro da empresa não está muito legal. Então, eu acho bem legal apresentar isso e, e tem muito material até no Instagram também é, dessas minhas viagens aí. Algumas não, porque são bem antigas. O Instagram nem, nem, não tava nem, tinha nem nascido ainda. Mas outras não, já dá para acompanhar lá. Vamos para algumas perguntas, ô, ô, Lucélia? As duas perguntinhas? <risos> Bom, então passa aí para frente, que aí eu vou falando então. Bora lá. Sustentabilidade nas empresas, como eu disse, né? Então, as principais foram a Coca, HP, Guaraná, Ambev, Ford, Fiat e Jeep. É isso mesmo. E segue aí. Algumas ferramentas, porque eu acho que eu não posso falar sobre mídias sociais com vocês pra... sem falar sobre as principais ferramentas que eu utilizo, tá? A principal delas é agora, né, nesse período, a principal delas é o Instagram e o Twitter, porém existem várias outras ferramentas que a gente pode utilizar. Eu, eu selecionei essas daqui porque são as que estão mais em voga, né? São as mais representativas hoje em dia. Facebook, tanto que vocês estão vendo, né? Essa live aqui está sendo transmitida justamente pelo Facebook e o Facebook é gigante. O Facebook a gigante Facebook, ela já, já domina isso aí há muito tempo. Então, a gente tem que é, trabalhar da melhor forma com a ferramenta para que a ferramenta retorne para a gente de uma melhor forma também e que a nossa, é, a nossa mensagem seja repassada. O Twitter, que para mim é uma das ferramentas mais sensacionais, tanto que eu tenho o maior público do, do, do site, está justamente no Twitter. É, ela é uma forma fácil, simples... Hoje em dia, né, tem muito mais caracteres, mas eu ainda sou da época dos 180 caracteres, onde você tinha que ter ser até criativo para poucas palavras e você dá conta de, de passar a informação em poucas palavras. O Instagram que é, não dá nem para explicar, né? Hoje em dia ele já consegue concentrar várias coisas dentro da mesma plataforma. Tanto o Reels, que entrou agora, que, e tanto que o site, o próprio Instagram está dando um plus para ele, assim, né? ele dá muito mais visibilidade se você fizer um Reels do que de outra forma, tanto só post quanto só, quanto só um story, né? É, você tem muito mais visibilidade se você fizer um Reels do que se você fizer um, um outro, uma outra publicação. Claro que isso veio muito a calhar justamente por conta do crescimento do TikTok, né? TikTok hoje é uma gigante também todo mundo, até mesmo no meio musical, se você não fizer uma dancinha aqui, vá para o TikTok, é bem complicado dessa música aí estourar tanto quanto ele vai para o TikTok. Então, as ferramentas para meio ambiente também usam as mesmas formas, mesmas plataformas, só que de formas, às vezes, um pouco diferentes. Pega a mesma forma ali do pessoal usando a mesma dancinha, o mesmo, mesmo formato ali, mesma visibilidade, porém, o nicho é meio ambiente. Então, não muda. Bora lá. Uma das ferramentas principais que eu uso é o Canva, né? Tanto que até essa apresentação que eu fiz aqui para vocês foi justamente feita no Canva. Pago o Canva para isso, mas não tem necessidade de você pagar ele para você ter é, <coughs> para você poder usar a ferramenta. Você pode é, a ferramenta te dá. É a possibilidade de você, mesmo de formato gratuito, fazer várias coisas, e ele está tanto no formato correto para as mídias sociais, Facebook, Twitter, é, Instagram, e todas as outras ferramentas. Você consegue fazer material impresso dele, o que não é, não é indicado, mas se você precisar, você faz. É, fora que você consegue é, fazer uma logo, marca, se você tiver necessidade, se você quiser... É peitar isso daí no deu mesmo no iníciozinho do Vivo Vejo lá em 2008. Meu primeiro logomarca foi feita no pente. Eu mesma fiz no pente, desenhei umas folhinhas assim ó, e desenhado pelo mouse mesmo. E assim foi. printei, e aquilo ali era logo do Vivo Vejo, a coisa mais tosca do mundo. Mas para quem quer fazer alguma coisa. Isso aí não importa, se você quer escrever, falar sobre o meio ambiente ou qualquer outro nicho que você tenha conhecimento e goste de fazer, peita aí, faz, depois você vai melhorando, aos poucos você vai melhorando. Então, para mim, eu indico assim, o campo para áudio, para visualização é o melhor. O próximo a ferramenta é o Labs. O Labs ele é uma ferramenta paga. Porém, eles, é, isso aqui, na verdade, existem outros tipos, né? Até gratuitos. Mas eu, eu escolhi ele porque é a ferramenta que eu utilizo. E ele consegue fazer alguns planos bem bons. Mas o ele, que, que ele faz? Ele gerencia as, as publicações em várias redes sociais, né? Porque, se você não tiver essa ferramenta aqui, não tem problema, é só você. Marcar o horário certo para colocar em cada rede social. Eu fiz isso durante muitos anos. Muitos anos mesmo, gente. Para falar, falar a verdade, eu fiz isso até 2018. Vim comprar o m -Labs só no ano passado mesmo, porque a, a, é, as publicações estavam sendo muito mais intensas. Todo dia eu tinha publicação. Então, o que, que eu fiz? Fui lá e marcava... Segunda-feira, segunda-feira vai ter uma publicação e aí o formato em cada uma, a linguagem em cada uma das plataformas. Então, no Instagram, uma coisa, no LinkedIn, outra, no Facebook, outra, e aí cada uma aí você consegue, tipo, num final de semana, num sábado ou num domingo que eu pegar, eu consigo já publicar todas as matérias para a semana inteira. Isso você dá uma constância, e essa constância para as redes sociais é muito importante. Todo, todo dia as pessoas têm que ver você falando sobre isso ali na internet. E isso é legal, é uma boa ferramenta, tá? Agora eu vou fazer um convite, agora, as próximas vão ser bem rapidinhas para a gente abrir as perguntas, né? É, deixa, eu, deixa eu ver aqui, Luísa Lopes, parabéns, Daiane. É Daiane Santana, viu, gente? É super interessante sua palestra, a trajetória. Qual a temática ambiental que os seus segui seguidores, no caso, né, nas redes sociais, mais perguntam? Como você escolhe os temas ambientais na atualidade para divulgar os seus canais de comunicação? Olha, as perguntas que mais pedem, as ações que mais pedem, geralmente é o que está em voga, igual eu te falei, né? É, quando estão falando de muito de desmatamento por conta da política nacional, é isso, então é desmatamento que a gente tem que falar. Quando estão falando sobre é, apagão de energia, igual foi da época da, do pessoal lá em Manaus. Então, é isso que a gente vai falar, sobre energia elétrica. Então, assim, é sempre, é sempre o que tiverem mais falando. Aí você vai entrar ali naquela, naquela temática para você começar a, a, a criar um tema. É, acho que é isso, acho que eu perguntei, né? É, Gabriel. Tem algumas perguntas para você. Em sua opinião, como nós poderíamos conscientizar mais as pessoas sobre o meio ambiente? A mídia e plataforma de streaming seriam essencial para isso? Por que vários brasileiros não ligam para o meio ambiente? Por, por mais que possuam uma rica diversidade de fauna e de flora em seu próprio país, e também sabendo que as nossas matas e florestas são importantes para a vida no geral. Você fala isso porque você tem conhecimento, porque você tem educação. Tem gente que não faz a menor ideia do que está acontecendo justamente por conta da falta de educação. Educação que eu falo, falta de educação, é educação básica mesmo, educação de ir para o colégio e estudar, é isso. Mas, assim, é, a primeira pergunta, né? É, como, como nós poderíamos conscientizar mais as pessoas sobre o meio ambiente? Ação. Quando você faz uma ação do seu dia a dia as pessoas olham, refletem, e aquilo ali é importante, e elas conseguem ter uma visualização prática do que você está fazendo. Então, é, é o famoso dar exemplo. É assim que a gente consegue conscientizar as pessoas. A mídia e a plataforma de streaming seriam essencial para isso, eu acho. É, inclusive, falando em streaming, tem vários documentários, várias, é, principalmente documentários sobre o meio ambiente, tanto na Netflix quanto na Amazon, que são super importantes, legais de ver, e eu acho que é, é, é, essa é a pegada. Até esse formato aqui da gente poder falar sobre meio ambiente é importante também, e ajuda demais. Eu acho que por que vários brasileiros não estão ligados com o meio ambiente, eu acho que eu, eu vinculo muito à educação. Eu acho que a pessoa ela só entende a problemática depois que ela, é, ela, ela só tem a percepção da problemática depois que ela tem o conhecimento. Então, é bem por aí. Né? Quanto mais educação, quanto mais a gente mostrar a importância do meio ambiente no formato de educação, de colégio mesmo, agora não de sentar o bundão na cadeira, não, né? Porque agora a gente tá em, ainda está nesse período de pandemia. Mas eu acho que é só por meio da educação. Outro meio, eu acho que é muito, muito complicado. Até porque a gente está vivendo numa polarização muito grande em relação a esses assuntos. Então, é, é ter mesmo a visualização de que quem tem que falar sobre essas questões é principalmente um, um profissional da área e não qualquer pessoa. Sabemos que inter, intert, em geral, é ferra... a internet em geral, é uma grande ferramenta... A internet. Em geral, é uma ferramenta de informação. Mas como fazer com que as pessoas consigam se assimilar com o assunto e levar isso para o dia a dia. É igual eu falei, é no formato da ação. Existem muitas empresas que acabam né, trazendo aí o, o dia a dia deles, né, de como a, a, a, o produto deles pode estar dentro aí da, da, das ações do dia a dia. Mas eu acho que é só dando exemplo. Se você der um exemplo e uma pessoa for ver e ela foi impactada, você já, você já fez assim, o seu papel como cidadão assim lá longe. Eu acho que nem a internet tem esse poder tão grande, que a gente fala muito de ativismo de sofá, você brigar, brigar, brigar na internet sobre algum, alguma causa ou algum assunto, mas na vida real, no dia a dia, não fazer nada, nada por aquilo ali, sabe? É, eu acho que o nosso papel em relação ao, ao a cidadão, a pessoa... Ao, ao que você tem conhecimento, de fato, principalmente na questão ambiental, é você demonstrar isso para a população e as pessoas que estão ao seu redor. Vamos seguir? Não. Então, agora é um convite que eu faço para vocês. Se vocês tiverem... Opo o, a oportunidade eu estou dando, mas se vocês tiverem vontade... Eu, eu falo que tem que ter vontade mesmo. É você é falar assim, eu quero falar sobre meio ambiente para as pessoas, sobre sustentabilidade para as pessoas. Então, eu vou falar aí que a gente tem aí os colunistas no site, onde você pode escrever. Gente, eu acho que o site ele caiu hoje, porque, para mim, eu não dei conta de entrar, mas hoje ainda, ainda hoje eu tento resolver isso daí. Mas eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês de como vocês podem... É, entrar no site, é, aliás, participar do site. É só, é só mandar um texto no e-mail contato.vivoverde.com.br com um texto com uma linguagem fácil, os, com caracteres no máximo de uma página do Word, no formato tanto de Word como Google Docs, e sempre com uma foto inserindo para ornamentar ali a matéria. né? Para os colunistas, é uma publicação só por mês, para quem quiser, então sempre tem que me mandar essa publicação, essa matéria do que você está falando, até mesmo para entrar na questão da edição, porque eu sempre leio todas as matérias para ajudar até melhorar o texto, se for necessário ou não. Às vezes o pessoal já manda... Supimpa já, bem bom, mas eu sempre leio todos os textos e o envio é sempre por e-mail. Então, se você tiver vontade, manda esse manda um e-mail com um texto sobre, sobre alguma área ambiental. Aí você pode. Tem vários, vários assuntos ambientais, né? O meio ambiente, ele é. Tanto que se vocês entrarem no site, na hora que ele voltar, é, você vai ver que a gente consegue é linkar vários assuntos, vários assuntos do nosso dia a dia com o meio ambiente. O meio ambiente está ligado em tudo, em tudo, em tudo que vocês podem imaginar. E essa é a pegada do Vivo Verde, é mostrar que realmente o meio ambiente está vinculado a tudo. Tá bom? Então, fica aqui o convite. Quem tiver vontade, sobe. Algumas novidades do site. Vamos rapidinho aqui. É... O site tem o Telegram, que é um canal no Telegram sobre assuntos de meio ambiente. Se vocês quiserem, vocês podem apontar o celular para esse QR Code que está aí na tela. Vou falar igual o pessoal da televisão. <risos> pode apontar o celular para o QR Code que está na tela, ou entrar nesse t.me/blog Vivo Verde, onde você pode entrar no canal do Vivo Verde no Telegram onde lá são lançados matérias sobre meio ambiente, não só do site, mas como matérias de meio ambiente de vários sites também. Então, é um local onde você pode ler matérias de meio ambiente num só local. A outra novidade né, é o podcast Vivo Verde, que desde março do ano passado, no iniciozinho da pandemia, e já era uma coisa que eu tinha muita vontade de falar, que era sobre... É, falar sobre meio ambiente também no formato podcastal, que é formato aí de áudio. Vou só beber uma aguinha aqui que eu tô Que aí, lá no ano passado, eu comecei a, a falar um pouquinho sobre meio ambiente também no podcast. São 12 episódios já. O primeiro foi sobre coronavírus, né? Isso em março de 2019, gente. Já tem um ano e três meses já isso. Isso já, por que, que o coronavírus é, tem ligação com o meio ambiente? Então, lá no início, para vocês terem ideia, foi o primeiro saí estudando como é que fazia o podcast. Eu mesmo fiz, eu mesmo é, editei, eu mesmo fiz roteiro, eu mesmo fiz tudo. Saí, procurei e fiz. Por isso que eu falo, quando alguém quer, a gente corre atrás e a gente faz. Claro que existem várias, existiram várias pessoas para me indicar o melhor formato. Melhor plataforma, melhor é, plataforma para edição, tudo isso. Muita gente me ajudou também. Mas a gente tem que criar aquela coragenzinha e ir lá e fazer, tá? Bora lá para frente. Ah, e tem o apoio, né? Eu sempre deixo a linha aberta, que é o apoia.se barra podcast.vv para quem quiser um apoio financeiro aí. Então, fiquem à vontade. Próximo. Onde nós estamos? Rapidinho aí, que aí eu vou responder a pergunta do Gabriel. É, o Vivo Verde está no Facebook, barra Vivo Verde, no Twitter, barra Vivo Verde também, e no Instagram, barra Vivo Verde. Então, todo mundo que está aí, entra e me siga nas redes sociais. O Gabriel perguntou, se tivessem programas televisivos sobre reciclagem e separação do lixo você acreditaria que viveríamos em um Brasil mais limpo e que valorizaria muito mais o meio ambiente? Eu acho que a questão, levar isso para a televisão, um programa sobre isso, na verdade, já tem. Aí, existem alguns programas, principalmente na TV Cultura, que, que a TV Cultura, eu sempre sou apaixonada, que levam muito essa questão. Existem outros programas, aí, deixa eu lembrar alguma aqui de, de, de, de Rede Paga, né? É, que, que fala sobre isso. Então, isso não é novidade. Às vezes a gente fica muito mais ligado nas questões, nas televisões abertas, nos programas abertos, né? Globo, SPT, Band, enfim. Só que assim, existe, existe. É, só que, igual eu falo, é, isso daí é mais um plus, mais uma ferramenta, né? Mas só que vai muito aí de políticas públicas, da educação e tudo mais. Se existissem programas televisivos, seria uma forma melhor. Daria uma ajudada no meio ambiente? Daria, mas é só com a educação que a gente consegue fazer isso melhorar. Ingrid Pereira, você já pensou em escrever um livro? Eu falo o seguinte... Teve uma vez que teve uma, uma, uma livraria que montou, fez um programa para a gente se inscrever, de blogueiros se inscrever, acho que isso foi em 2012, por aí, por aí, 11, 12. Que aí eles, eles fizeram livros para blogueiros. É, o que escrevia, eles fizeram um livro, né? Eles, na verdade, eles imprimiram o blog da galera. E algumas pessoas ganharam. Eu até me inscrevi na época. Mas eu acho o seguinte. Uh, o Vivo Verde, ele é praticamente um livro, né? Só que ele é digital é, se, se, eu posso, se eu puder falar assim Nossa, já tive um filho? Não, não tive filhos ainda Mas plantei uma árvore e escrevi um livro? Talvez tenha escrito um livro Mas só de forma digital Mas eu acho que Eu amo livros, sou aficionada por livros Mas eu ainda estou nova Quem sabe uma hora Essa vontade vem Uma vontade mais segura, né? Samara Moraes, mas é exatamente isso. Acho que a parte mais difícil é transformar observadores em agentes de mudança. Eu concordo plenamente com você, Samara. Porque senão a gente fica falando, falando, falando, falando, falando e nada acontece, não adianta. Ser ativista de sofá, não adianta. Ou ativista de internet, não adianta. Hoje é mais difícil fazer isso do que quando você começou... Bom, considerando que a gente está numa pandemia, então fica tudo, tudo, tudo, tudo, é muito mais difícil, sim. É, mas tirando a pandemia de lado, que é muito difícil, mas tirando ela de lado, é, não, não é mais difícil. Porque as pessoas estão mais conscientizadas, no começo era bem mais difícil a conscientização, é, meio ambiente já é pauta, muito mais fácil nos colégios, muito mais fácil na televisão, muito mais fácil na, na mídia, muito mais fácil na, nas empresas. Hoje em dia, a política pública ela já obriga várias coisas que a gente chama são condicionantes ambientais, já obriga isso e facilita bastante a nossa vida, até mesmo na área ambiental. Eu sou, eu sou engenheira de segurança do trabalho, então, eu falo até assim também para a área de segurança do trabalho. É, se não tivesse as, as obrigações legais, que isso acontece também no meio ambiente, a nossa vida era bem mais difícil, então ainda bem que existem essas obrigações ambientais legais. Bora para frente aí. Tá, eu vou agradecer aqui, mas se tiver mais perguntas, você passa para a gente, Tucélia. Eu quero agradecer muito, muito, muito, muito, é uma gratidão profunda a todas as pessoas que fizeram parte do Vivo Verde. Esses dias eu estava colocando assim numa pauta, assim, eu acho que já passou pelo Vivo Verde, quase umas 300 pessoas assim, que contribuíram de fato para o Vivo Verde, que ou escreveram uma linha, ou que me ajudaram em relação ao site, ou que me instruíram em alguma coisa. Bom, se for para falar de instrução, então vai para mais de mil pessoas. Mas, assim, são várias pessoas que não dariam para colocar todo mundo aqui. Então, eu coloquei aqui nessa imagem, do no cantinho, esses bonequinhos assim, porque são várias pessoas. Então, minha gratidão é eterna por todas as pessoas que fizeram a jornada do Viu Veja acontecer. A vocês que estão me escutando aqui agora, já deixo aqui o meu agradecimento. Eu estou super feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo. Como eu disse aí no começo... A Ieda, a Ieda ela sempre falava para mim, dos alunos dela, né, que, que já conheciam a minha jornada, o Vivo Verde, e que gostavam do, do, do, do projeto, né, e eu fico super feliz com isso. É, e também as pessoas que estão diretamente agora é, comigo, que é o, o com, Contém Leite, agora acabei de esquecer o nome dele, vai me matar. E o Diogo Dourado, que disponibiliza o link no site também. Na verdade, tem até que começar com ele. Mas, enfim, o é... meu agradecimento enorme a essas pessoas e todas as pessoas que também admiram o site, fa o site, projeto, as redes sociais, e que fazem ele estar sempre... O podcast também, os ouvintes do podcast, que faz ele estar sempre é, caminhando, né? Mas eu sou muito feliz por isso. Tem alguma pergunta, Lucélia? Eu, bom, enquanto ela não coloca alguma pergunta, é, eu só queria deixar uma dica aqui para vocês, principalmente para quem está querendo ingressar. Eu já estou aqui desde quando eu era mato, como eu disse, né? Mas assim, para você que está querendo começar, cara, só comece ferramenta a gente tem demais. Se você quiser começar com um perfil no Instagram, comece. Não precisa ser um nome lindo, o Vivo Verde é um nome muito forte. Todo mundo fala a mesma coisa para mim a vida inteira, que o Vivo Verde é uma palavra muito forte. Eu dei muita sorte nessa, em escolher essa palavra. Mas não precisa você ter uma ferramenta, ser ele perfeito, ter uma logo bonita, não precisa de nada disso, gente, nada. Você só precisa dar as caras, falar, começar, criar um nicho. Não precisa ser sobre meio ambiente, óbvio. Pode ser outro nicho também que você goste demais. Hoje em dia eu falo até da galera dos streaming de games, né? Que tem a Twitch. Cara, se você gosta de Twitch, você gosta de Twitchar? você gosta disso, vai lá, fala. Tem um público enorme que vai querer te escutar. O formato vai depender de você. Mas, assim, tem que começar. Se você não começar, você não vai entender o que vai... O que está te esperando, sabe? Eu tive o meu start, eu gosto do meu start, eu gosto da minha jornada, eu gosto dos meus tropeços, eu gosto de tudo que eu já passei por ele. Eu sou feliz com tudo. Com tudo. E é igual, agora eu estou dando esse, esse tempo porque eu me mudei de cidade, mudei entrei numa empresa, estou num momento diferente... Mas assim, o Vivo Verde ele tem, sempre está me acompanhando, ele sempre está é, é, comigo em todas as ações que eu faço. Então, o importante é começar. Bom, eu acredito que depois dessa palestra maravilhosa, né? Do seu histórico, dessa sua história belíssima, né? O, o portal Vivo Verde vai ganhar muitos seguidores, e não só seguidores, né, praticantes, né? É, mandem lá, mandem lá. <risos> Então, é, em nome da comissão organizadora do evento, né, eu acredito que não tenha mais nenhuma pergunta. Né, eu quero agradecer a, a Engenheira Dayane Santana pela participação e essa riquíssima né, contribuição maravilhosa que você nos deu. Então, nós vamos deixar também nos comentários e também na plataforma do, do evento os meios né, de, o site, o Verde, o seu Instagram, Twitter, tá para que Posso haver essa interação e essa contribuição dessas pessoas que estão assistindo a gente hoje. Eu tenho certeza que daqui vai sair bastante contribuinte o seu portal do vídeo. Ah, eu que agradeço. Obrigada. Eu agradeci várias vezes aqui, mas obrigada. Obrigada pela interação do pessoal. Fico super feliz com essa interação. Obrigada pelas perguntas que foram assim super pertinentes. Gente, coragem, coragem, só comecem a escrever, Começa a escrever, não gosto de escrever não, Daiane, faz vídeo, começa a falar, então, formato tem demais, vê a melhor forma que você gosta de, de se apresentar e faz, tá? Obrigadão, obrigadão mesmo, Samara Moraes, Obrigado você que é uma maravilhosa. <risos> Bom, gente, lembrando né, que a lista de frequência já está sendo disponibilizada, já está nos comentários. Tá? Então, assine, porque é a partir dessa frequência que a gente vai poder é, emitir o certificado de participação no evento. Então, nós estamos chegando ao fim dessa live, só lembrando que hoje, às 15 horas, também nós teremos um, a palestra com, de, é, chamada Mercado de Trabalho do Consultor em Plano de Gerenciamento de resíduos Sólidos que será ministrada pelo Hugo Lopes, que é representante da Maia Engenharia e Consultoria Ambiental. E também nós teremos aquele momento maravilhoso, também muito esperado, que será um momento musical com a, com a Tainara Cunha. Bom, desde já eu agradeço a participação de todos e retornaremos às 15 horas e conto com a presença de todos.